E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos provar que, se dois segmentos são equivalentes, então, eles possuem o mesmo comprimento. E, para isso, eu coloquei duas definições aqui, sendo que a primeira é a definição de transformações rígidas, que nós até vimos em outras aulas. E essas transformações são transformações que preservam a distância entre os pontos. Então, por exemplo, digamos que eu tenha um segmento AB aqui e que esse segmento sofra uma transformação, como, por exemplo, uma translação, a distância entre os pontos A e B ainda será mantida. Até mesmo se eu girar esse segmento com o centro em A, a distância desse segmento ainda vai ser preservada, ou seja, em transformações rígidas, os segmentos têm as suas distâncias preservadas. E o que não é uma transformação rígida? Uma dilatação não é uma transformação rígida. Por exemplo, se eu dilatasse esse segmento aqui, ele ia ter um tamanho menor do que o original. Portanto, não seria uma transformação rígida. Agora, a definição de congruência que vamos utilizar aqui é: duas figuras são congruentes se e somente se pudermos transformar uma na outra usando transformações rígidas. Você pode até ver outras definições de congruência, mas nessa aula nós vamos utilizar essa. E eu vou utilizar essas duas definições para provar que o segmento AB e CD são congruentes se e somente se possuem o mesmo comprimento. E eu posso descer aqui para provarmos isso? Primeiro, eu vou provar que se o segmento AB é congruente ao segmento CD, então AB é igual a CD. E como podemos fazer isso? Para provar isso, nós temos que pensar o seguinte. se AB é congruente a CD, então AB pode ser transformado em CD com transformações rígidas. E isso vem da ideia de congruência. E se as transformações são rígidas, então a distância é preservada. Isso implica que o segmento AB é igual ao segmento CD. Ou seja, isso é bem intuitivo. Se os segmentos são congruentes, então o segmento AB pode ser transformado em CD com transformações rígidas, e por causa dessas transformações rígidas, a distância é preservada e, por isso, AB é igual a CD. Agora, será que conseguimos provar o contrário? Vamos provar uma segunda afirmação aqui, ou seja, vamos tentar provar que se AB é igual a CD, então AB é congruente a CD. Eu posso começar desenhando o segmento AB aqui, esse aqui é o segmento AB, e eu também posso desenhar CD com o mesmo comprimento, e para provar que esses dois segmentos são congruentes, eu tenho que fazer uma série de transformações, de modo que um segmento fique sobre o outro. E a primeira transformação que eu posso fazer aqui é a translação. Então, essa translação vai ser em AB, de modo que A fique sobre C. Ou seja, esse ponto aqui vai ser transladado ficando sobre C, e, com isso, o ponto B também é transladado para aqui. E depois dessa translação, o ponto A vai estar aqui, sobre C, e o ponto B vai estar bem aqui. E a segunda etapa é uma rotação, ou seja, uma rotação do segmento AB sobre o ponto A, ou seja, com o centro em A, ou seja, o A é o centro da rotação, o que quer dizer que vamos rotacionar esse segmento aqui, e isso acaba fazendo com que B fique sobre CD. Basicamente, o que essa segunda transformação faz, já sabendo que o A está aqui sobre C, é rotacionar esse segmento aqui, e agora o segmento AB está nessa direção, e, como o segmento AB é igual ao segmento CD, então, o B fica aqui sobre o D. Então, eu posso colocar aqui que, se AB é igual a CD, então, B fica sobre D. Portanto, se AB é igual a CD, existem transformações que transformam AB e CD no mesmo segmento e, com isso, nós conseguimos mostrar que AB é congruente a CD, ou seja, conseguimos provar o que queríamos. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!